Bem-vindo a mais um vídeo aqui dos esquisitos. Eu sou o Júnior, esse é o meu nome aqui, então eu aqui, eu acho. E você está nos esquisitos. Agora o vídeo vai ter um, uma temática, digamos. Experimental. What? Tá gravando? Isso eu não esperava. Tá gravando? Sim. Eu tô. Esse é o... Voltei. Exatamente. Falar. Voltei, mas não é por muito tempo não. Ele não tá conversando ali, coisa séria. Garrafa. Que, que que eu posso falar? Esse é o vlog <risos> e nós estamos no... Pronto. Estamos no quarto episódio do vlog. Aqui está o Júnior É o segundo. É só eu. E deixa eu vir pra cá, vamos um pro meu quarto. Eu não sei se estou sendo bem exposto, mas... <coughs> Aqui é meu quarto. Aqui está o... o homem. <risos> Agora você toma conta do vídeo daqui, por aqui. Tá, né? Me diga o que foi Ele que está desse, muito né? surpreso por eu estar por aqui, então. Júnior, assim. o que você me fala? O que aconteceu esse dia que eu não tava? Tá no canal horas. Mas o que aconteceu aqui, por aqui? O que aconteceu? É. Tudo que você tá vendo aí. Que é? 10 e 3. Dia, mês e ano. Dia 12 de janeiro. De? 2022. Que eu tinha feito aniversário. Ontem. não Tinha matei. feito. Quando você foi meu olha quantos Olha qual a idade, minha Olha qual a idade. Não, não essa. aí Essa, tá certo. Ah, tá. Você tá muito grande pra ter essa idade. <risos> Mas. Ele é um pouco pesado, mesmo ele sendo magro. Não tem o que falar, tá gravando na minha cara, hein? Por quê? Não sei, sei que tá aqui que tem o um assunto. O assunto vai ser. Esse... O, o que, que você jogou aí? Dinheiro. Dinheiro. dinheiro. dinheiro? Que dinheiro? Tomara que tenha captado bem. Repete! É. É. É. Ó, eu vou tirar esse carrinho daqui, é que eu vou ter uma irmã. Ele vai ter uma irmã, gente. Ele vai ser. É. É, segura aí. Por favor. Levanta. Esse vídeo vai ter muita edição. Ah, tá. Gente, ele, azul, ele gosta de azul. Então ele é água, e eu gosto de azul. É. Água, e eu gosto de violência super. Terra. É. Terra é verde? Terra. Ela falou que você tá de verde, né? Minha é amarelo. Você tá vermelho. O que é próximo então? amarelo? Faz um zoom. Diz aí onde é pra, pra live. Que isso aí? Eu, eu, eu, eu tenho poderes, igual você naquele quinto episódio que tá no caso. <risos> Ai meu Deus, eu nem percebi. Minha atuação é maravilhosa, como você pode ver. No dia, no diário, você é melhor. Que eu vou recomendar que todos os vídeos do canal só, é possível. Só cinco cards Cinco, um, transbordado. A edição faz tudo Ei, Editor, faz alguma coisa com esse zero aqui Vamos conversar Oi, tudo bem? Tem quantos anos? 36. e seis Tem quarenta Eu não perguntei quantos anos você tem ah! Poder Apareceu ah! <risos> aqui um efeito super podre Reverse não sei, não foi a gente estava falando ao contrário e colocamos em reverso. Aí. <risos> a gente vai ver depois que estiver. Depois da edição, ah, olha o que tem na cabeça. Tira, tira, tira. Tira na minha cabeça que tem fogo em cima. Tira, rata ah, aqui. Mano, Cuspe é o melhor, é a melhor coisa para você tirar a. Já se inscreveram no canal? Parece que é um anúncio é. Já se inscreveram no canal? Já se inscreveram no canal? Então, se vocês não se inscreveram Se inscreva já! Botão vermelho que tá escrito: Inscreva-se, deixa o like e comenta o que você quer pro assunto. Porque não temos assunto pra se inscrever. Ah. A meta é pra se inscrever. Ah. Não, nós vamos fazer um. Qual é o dia da live que eu perguntei? Disse aí o é um dia pra, pra live. Ah, é, o dia da live. Hoje é dia. Hoje é dia 12. Doze. Eu falei no começo do vídeo. Não, hoje é dia. é? 10 e 3. Dia, mês e ano. 12, é, hoje é dia 12. Então lá é quante dia? É que ou, a programação que é que? Sábado ou domingo? Às 1 h 30 ou às 2h? Tá, então pode ser no domingo, dia 16? Vai ser amanhã. Amanhã? Pra é, aquele cara, aquela mulher ali, é, é amanhã. Você que é homem que tá assistindo nosso vídeo que você, você vai falar Comenta aí H Se você é mulher, comenta aí Vamos fazer um sorteio de 3 mil? Não Pessoal, não tem o que falar Será que nós encerramos o vídeo? Mas encerra Pessoal, eu vou pegar você e engolir Mas encerra Vou te pegar e engolir Vou te Acabou? pegar e engolir Vou te pegar e engolir Acabou? Fale alguma coisa que você tenha Ah tá já que o vídeo não teve assunto, mas teve efeito visual O que houve? em mim, que eu devo estar tá desfocado Não Tá bom, obrigado. Uh, Inscreva-se no canal, deixe seu like Compartilhe este vídeo se você gostou dele Mostrando que vai ficar cada... aqui vai ficar um vídeo? Que, não, que o canal... Ah, ah siga nossos instagrams, tem que ir Correr, aqui te ah, Calma, calma Pessoal, aqui tem um, aqui tem um card Vai estar tá o bolo de cenoura E... uma bola do canal sempre aqui Bol... Tá, mas não, o, card, o... o card, o card o card, aqui? o card fica do lado direito Aqui, ó é, aí. O card Tá o bolo de cenoura e oh, O episódio que tem dois o bolso, Os dois episódios e o curta o, o, o segundo E o porquê O que couber no card tá cabendo Mas o que não couber no card vai ficar nas telas finais não vai ter a bola do canal e os vídeos que cara falou E algo que sobrar, recomendação, vídeo mais recente Se inscreva no canal se inscreva no canal, não deixe de dar like E tá comenta Comenta algum assunto Conteúdo Pra nós fazer A gente precisa de conteúdo, precisamos de você gente A meta é 50 agora, batemos nossa Meta, não, agora a meta é 60 Não, eu disse que a gente ia dobrar a meta 80 Vai <risos> <Meta> ter é 80 <risos> Boom. Tchau, se inscreva no é um canal, deixa like Quanto <risos> a gente <risos> falou isso no vídeo Tá, tá, tá, Não deu tá, é o seguinte não deu certo tentei sair pela porta e saiu pela porta é pessoal tchau, tchau. Não fez sentido,